Olá, aqui é o Daniel. Seja bem-vindo para mais um vídeo de Psicologia. E eu recebi a pergunta de um amigo sobre timidez. Como lidar com a timidez, como se tornar uma pessoa menos tímida. Então já aproveita se inscreve aqui no canal para você receber mais dicas de Psicologia e se você quer saber como controlar melhor a sua timidez, beleza? Então vamos lá. Bom, a timidez normalmente ela está relacionada à ansiedade de algo que vai acontecer. Então, muitas pessoas tímidas, elas, elas acabam tendo dificuldades de se colocar no mundo exterior, de se colocar é, em exposição com relação a outras pessoas, porque às vezes elas imaginam que as coisas possam acontecer de uma forma é, muito ruim, de uma forma inesperada, de uma forma no qual elas sei lá, vão passar vergonha ou que causam um determinado desconforto. Então, normalmente a timidez ou outros fatores estão ligados à ansiedade, a, a uma expectativa muito maior, uma, uma imaginação muito maior de como uma situação vai ser, do, do que no caso ela aconteça de verdade. Então, uma grande dica que eu posso dar para você, agora para você lidar com a, a sua ansiedade e para que você possa fazer mais amigos, para que você possa conhecer mais pessoas e para que você possa controlar a sua timidez. É um desafio, beleza? Então eu quero desafiar você a conversar com cinco pessoas diferentes, cinco pessoas desconhecidas, cinco pessoas estranhas na rua. é Porque assim você vai conseguir se lançar cada vez mais para o mundo exterior e você vai conseguir mais, cada vez mais... É, enfrentar a sua timidez, você vai conseguir cada vez mais é, perceber que não existe um perigo em você conversar com outras pessoas ou você se expor mais. Então, por que cinco pessoas? Por que cinco desconhecidos? Você pode começar de uma forma bem tranquila, simplesmente perguntando a hora, simplesmente fazendo uma outra, um outro tipo de pergunta sobre algum lugar, sobre alguma coisa. A grande questão é que você se arrisque, que você se coloque em exposição e que você possa se conectar com, no mínimo, cinco pessoas diferentes por dia porque assim você vai praticar, assim você vai, vai praticar a, a, o fato de você se lançar, de você se jogar, e você vai sair da sua zona de conforto, você vai conseguir conhecer pessoas novas, você vai conseguir perceber que não existe perigo nenhum em se relacionar com outros. E você vai conseguir desenvolver aos poucos novas habilidades para que você possa usar, opa, para que você possa usar é, no seu dia a dia, você vai conseguir uh, fazer apresentações melhores na sua faculdade, no seu trabalho, você vai conseguir se expressar melhor em público, você vai conseguir gravar vídeos melhores, é, no caso, né, esse vídeo aqui, enfim, é, você vai conseguir fazer um monte de coisas. Então, simplesmente pelo fato de você se lançar, de você se jogar, de você uh, procurar oportunidades novas. E aí muitas pessoas vão até pensar assim, ah, mas eu tento, é, o Bruno até chegou a comentar aqui no canal que muitas pessoas são desconfiadas e realmente muitas pessoas são, então a, a grande ideia é que você possa se apro aproximar das pessoas de uma forma bem gentil, de uma forma bem simpática, de uma forma é, a não causar um desconforto um estranhamento porque assim você vai conseguir de fato conversar com essas pessoas, você vai conseguir se conectar com essas pessoas uh, sem, sem mostrar que uh, você não vai fazer nenhum mal a elas porque realmente, se, se você for conversar com essas pessoas que você não conhece de uma forma completamente nervosa, ou com completamente afoita, elas vão entender errado a situação e vão pensar que é, elas estão passando por um determinado momento de perigo. Né? Então, é, comece devagar, se você é tímido, é, faça perguntas de horário, faça perguntas relacionadas a como se chega num trajeto, de algum tipo de coisa trivial, algum comentário é, de uma coisa que esteja a, ali acontecendo para que você possa ir aos poucos dando passos para que você possa é, se relacionar melhor com essas pessoas. Uma outra dica bacana também é que normalmente as pessoas elas se conectam por assuntos negativos. Então é muito comum as pessoas começarem a reclamar e se conectarem por reclamações. Então, por exemplo, reclamar de filas de banco, reclamar do governo, reclamar do preço do, do combustível, do mercado, enfim... Porque uh, as pessoas elas têm a tendência natural a se conectar por assuntos negativos. Então se você falar de algum assunto negativo com uma outra pessoa, é muito provável que ela vá concordar com você. Ah, tô achando o preço do combustível um absurdo, tô achando o preço do dólar um absurdo. Então, muito provavelmente você vai conseguir se conectar com essa pessoa com muito mais facilidade. E, para que você possa continuar praticando, para que você possa continuar é, tendo cinco novos contatos por dia, isso vai trazer muitos benefícios na sua vida. Você vai ter novos amigos, se você quer ter novos amigos, se você quer ter novas oportunidades, você vai acabar conhecendo mais e mais pessoas. Se você quer buscar, sei lá, alguém para se relacionar, um namorado, uma namorada, você vai conhecer pessoas interessantes cada vez mais, todos os dias, você vai conhecer pessoas interessantes que possam vir a se tornar seu futuro namorado ou sua futura namorada, é, você vai conseguir desenvolver. Networking que, networking, que vão te trazer uh, novas oportunidades de trabalho novas oportunidades de viagens de cursos, enfim uma série de, de coisas que podem acontecer na sua vida simplesmente pelo fato de você se desafiar a conversar com cinco pessoas diferentes por dia faz esse teste e me diga as mudanças que você vai ter eu tenho certeza absoluta que além de conseguir controlar a timidez de se relacionar melhor, de se expressar melhor de se comunicar melhor, você também vai abrir Muitas portas na sua vida. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, é, comenta também, é, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com quem está precisando, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!